Malta. Estamos de volta. Já estamos para mais um vídeo e cá estamos novamente para é, a Pouco Português, mais pessoal. Mais uma banda nova. Sim, é verdade. Que desta vez foi pedida pelo Digital Phoenix. Exatamente. Um abraço para eles porque foi com Digital eles que eu falei. Obrigado, Pronto, pessoal. Através do Facebook. Nós também têm uma página no Facebook. Pois nós deixamos aí também. O link, o pincel.com.br. Exatamente, exatamente, vamos deixar aí. E a banda nova, é uma banda portuguesa que é os Oshimi. e Mim. Exatamente, é. com a música Wasted. Wasted, exatamente. É o quarto single do exatamente. álbum Dicizel. Exato, exato. É uma banda de Beja. Alentejano, É uma Amigo! Alentejano, formado, formado em 2001. Exatamente. Exatamente, que, para aquilo que percebi, foi, foi começado pelo vocalista o João Ramos, que é conhecido pelo Scatru, 4 uhum. Para aquilo que eu percebi. Pá, e pronto, é mais uma banda nova no canal que nós desconhecemos e vamos passar a conhecer juntamente com vocês, né? Exatamente. Pessoal, vamos a isso. Não se esqueçam também, devolvam um o botão de inscrição, uh, o, o, o sininho. Deixem likes, vocês já sabem que é muito importante. Já sabem o link ali, ainda, né? Zé. Disparem a palavra do gesto. força, pá! Com força. E sigam-nos nas redes sociais. Estamos em todo lado: Facebook, Instagram e. TikTok. <risos> Até já canso, Zé. Já canso, Zé. Uh, Facebook, uh, uh, TikTok, uh, Instagram. Uh, mas pronto. <risos> Acho que estamos prontos para o vídeo, não né, Zé? É verdade. E também só para dizer ao pessoal português que vamos estar no Festival de Vagos, no MatoFest. Ainda falta, ainda falta. Ainda falta. Ainda Mas é, é. Já, já para avisar o pessoal que vamos estar por lá, vamos estar por lá. dia Eita, 4. 4 de agosto. Ok? Vamos estar por lá. É verdade. Os Zéias vão começar a estar em todo lado. Preparem-se, preparem-se, porque os Zé estão a chegar. Vamos para o vídeo então, Zé? Poxa, Poxa, estamos a deixar -se para ouvir mais uma banda nova portuguesa e vamos embora. Olha, promete Zé? Olha, que promete que ouvi um, pequeno, um somzinho, um É o que eu vi, Vamos confirmar isso. É agora lá para ouvir. Vamos Vamo lá, vamos lá, lá vamos lá. lá, pá. Lá, pá. Ah, já cá estamos. Epá, é, isto, é isto é, isto é. É, é sim Imagina, é sim, oh, imagina. Sim. Volto então para ouvir a banda Ushimi, com a música Wasted. Do né? álbum This Is Exatamente. Ou seja, para que eu destruí isto, é o quarto single desse álbum. Vamos lá então ouvir isso. Não estás? Tu, tu, tu, tu! This is hell! Hell! É, é para a porra! Não estás! Já está, já está! Tá, vamos, tá, vamos, vamos! Vamos lá! Vamos ver o que é isto! não Zé. sei se queria mudar agora para algo diferente, mas desculpem pessoal, mas temos que falar disto, não é? Zé, Zé, Zé. Uau, não estava à espera deste estilo diferente de todas as bandas portuguesas que regimos até agora no canal, é um estilo completamente distinto oh, e diferente. Uau. Não estava à espera de algo assim tão diferente, ia ai ai ai Houve o uau. som, olha que o som, que tipo, fez-me parecer assim, carros-me, tipo, sleep -nope, não. Não, meu. aquelas álbuns mais um, antigos, sabe? A voz dela às vezes pareceu um bocado de do Chester, ali em que ele Eu, para a exatamente para Exatamente, porque, exatamente, opa, é assim, exatamente eles são todos muito bons e talentosos, estás a ver o oh pessoal, estamos aqui agora a aprender, né? mas o baterista, estou a gostar bastante do baterista. Sim. Atenção que este, possivelmente, já não é o mesmo baterista que claro, eu claro, agora. tenho mas a certeza, se é o Orlindo Cardoso, sim é, mas ou seja, alto, ali é, alto, é o Orlindo, sim, sim, sim, Mas, sim. É pá, uau, o grande Orlindo Cardoso, meu, grande baterista mesmo, estou a gostar bastante dos, dos fils que ele tem e das cenas que, dos batidas que ele tem, é mesmo para dar rápido, não? Uau, e os uau, riffs, meu, houve os, os riffs das guitarradas pesadas do key mesmo. man, mesmo, grande O Oresta o o e o Rosa são os dois guitarristas, pá, tanto um como a outra, estou gostava bastante dos riffs, né? Uau, Isto é um bocado, é bem, é, um é, é um som, é pá, supostamente, dá o que me dá a entender, uma coisa assim mais moderna, é o que agora também se está um bocado a ver também na Europa, outras bandas, em França também, ou chegamos a rir uma banda. Sim, ela é... É um ah, nome é muito complicado mesmo de é né? desculpa eu não saber o nome, mas pronto, nós vamos deixar aqui para vocês verem, epá, é, o estilo é um bocado semelhante a isso. E mas é mais... aqui, mais pesados é? É sim, é, um, é sim, um bocado mais, é, mais é, é pesado. pesado e com mais qualidade. Mas é parecido, é parecido sim, e não, e... não, não, não estava à espera dessa qualidade toda, a sério. De Portanto, Um vocalista também muito bom, João Ramos, pá, grande avós, man, a sério, João Ramos, man, muito talento, man, não sabíamos, não estava à espera do meu... Oshiminho. Olha, bela, f... tanto oh, talento, na olha, verdade, Zé, toda coisa, a digital, assim, meu, sério. digo uma coisa, bela, bela recomendação pela Digital Phoenix. Uh, uau, muito bom que mesmo. Que quando mandou mensagem disse-me assim, está na, hora, está na hora de vocês verem isto. Uau, isto é mesmo muito que à isto. é isto? à frente, é diferente tudo o que já regimos até agora e é, pá, pronto, é diferente. Que surpresa. É moderno também, é único e muito, não estava a esperar. que, surpresa. que em Portugal houvesse este género assim. Mas tu surpresa. viste tu viste aquilo mesmo, aqueles bichos, mas não sei, agora falando aqui mesmo fora uau. de brincadeiras, mano. Muito, ah, claro. muito, muito, muito, muito, Sim, bom. Bom. sim senhora meu é mesmo. que mesmo. O Baixista também, esquecemos de falar sim, do Baixista. Sim, do sim o o Pedro também. Reis também, estou gosto bastante do som do Baixista. Do baixo. Gosto eu do estilo dele. estava a ver ali no vídeo também. Eu estava a gostar bah, do estilo dele. grande surpresa, Ho Chi grande banda mesmo, não estávamos à espera de todo. Um estilo assim tão diferente daquilo que já ouvimos, mas uau, é meu. É, é verdade, Muito pouco. E pode ser que a gente, depois em vagos, a gente faça sempre um entrar com um Digital Phoenix, que eles também estão em todo lado, Zé. Ah, esperemos que sim, interessa essa oportunidade de vos conhecer também. E esperemos bem que sim, vamos ver, vamos ver, vamos ver vamos ver em vagos vamos por ver, isso. Pá. Vamos continuar. Aqui. É pá, sim Vai senhor, ser. nota 10, nota 10 no lá. máximo, lá. nota 10. Temos que parar outra vez, desculpa lá, mas tem que ser, temos que falar daquela promenora Lisa, é. uau! Que grande, que grande sol, mano. Aquela parte ali, e o breakdown? O, o sol, meu, o breakdown, gostei mesmo da cena do breakdown. É, Desculpa, enganei, mas mesmo a parte do breakdown, meu, uau! A perdeitar a casa abaixo mesmo, com oh, tu, tu, tu uh, uh, uh, o fosse Tu cena. Talvez pelo mesmo que eu vi! Não, mas não vi. Mas, excelente! <risos> eu não estava à espera daquele breakdown mesmo. É, não está lá à espera, mais uma vez, grande, grande banda, man. Uau, Zé. O que é que tens a dizer, Zé? Não disse mais nada. Não, Zé não tem mais nada a dizer. Vamos continuar a ouvir. É? Vamos continuar. Uau! Uau! Nada, nada, nada à espera disto. Sim! Uau, boa surpresa, Zé, pessoal. Ó, Zé, muito, ainda está aqui muito, na minha cabeça, meu. Aquilo, aquela parte, mano, eu vou aquele break que tá um pesado, pesado! Hum. Pesado, Zé! Mais uma banda que a gente vai começar a seguir agora. Oxi oh, e grande surpresa, muito talentosos, meu. Ei. Não estávamos à espera deste estilo assim tão diferente, daquilo que jogamos até agora e... Uau. Uau! Digital Phoenix, temos muito que conversar! A gente quer conhecer mais bandas destas, pá! Venham Olha, elas! Sim, sim, estes grandes, grandes talentos! Sim! Ouve-me, dá uma meu! A minha também, Zé! Acredita, camineta! Não estava à espera disto! Muito ah. bom, muito bom! Excelente surpresa na galera, surpresa mesmo! Wonderful que, banda, wonderful! que banda incrível, Zé! Cada vez estamos aqui a receber bandas Olha. que nos deixam cada vez mais boca, Zé! Né? Está-me a dar o mesmo Diz. impacto que me deu os Olaguetes, oh, Zé! Uau! E yeah. há, sim, um bocado também para Pof. isso! Também ficámos tipo, uau, isto existe aqui em Portugal, com este nível esta qualidade. E eles iguais, sim, meu! Exatamente iguais, ao ah yeah, sim, sem sombra de dúvida, não estamos à espera de haver este... Tem que ouvir tem que, tem tem tipo música, assim. mais músicas deles, meu... Zé, olha Dez assim... É? investigar também, mais que qualquer. Olha que é uma boa recomendação também daquilo, Zé, olha que está, está, bom... Cada vez que nós estamos a ver que nós temos um excelente produto nacional em Portugal, Zé. Exatamente. É, é pá, um que cada que vez me mais, vez. mais, meu. Só o isto agora, Sim. mas mais, mais gostado que nunca. Mas, é pá, ah, claro, é incrível, Zé. É incrível. Ah. Nós, os portugueses, meu. Oxi me grande banda. Nós, os portugueses, é temos aí tanta, tanta qualidade. Parece que esta qualidade é escondida. É não escondida e também não são divulgados. O pessoal não tem conhecimento deste talento que anda por aí perdido. É que é. Custa a crer meu pessoal. Custa mesmo a creme. Bandas assim tão boas e tão talentosas, meu. É pena Portugal, infelizmente, na música, pá, não divulgar as bandas portuguesas como deveria. Por isso, certas bandas também têm que recorrer e ir para fora também, né? para serem mais conhecidas. Exatamente. E tenham um reconhecimento que merecem. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Sim. infelizmente, Mas pronto, pessoal. Por hoje é tudo. O vídeo está feito. Mais uma banda nova portuguesa. Vamos continuar a dizer mais. <risos> Obrigado, é Digital isso? Phoenix. Exatamente. Obrigado à Digital Phoenix por nos ter indicado esta banda. E esperemos trazer mais bandas novas vossas também. Por isso. Não perdoe. para o próximo, próximo. vídeo. Nós também não. Nós também não. Assim, é sei que se ah, diz pá. Diz-se, vai, Zé. Eu disse, de... de... tá, vai, Zé. Porra. Pessoal, até vai. a próxima. Até a próxima. Só, até a próxima.